Bom, gente, hoje eu queria aproveitar essa vibe de mudança de cenário, né? Aquele vídeo fazendo café, mas hoje não é fazendo café, não. Hoje é um vídeo especial de agradecimento a todos vocês que me ajudaram durante todo esse ano e o ano que passou também, 2018 e 2019, a atingir os meus mil inscritos. Embora eu não tenha atingido ainda as 4 mil visualizações. Mas eu chegarei lá. E queria agradecer a todos vocês. tá? É contra a luz. Me perdoem. Mas eu vou tentar melhorar. Esse visual durante a edição. E eu queria deixar aqui. Os meus votos de um feliz natal. E um excelente ano novo. Para todos vocês. Que me acompanharam. Que me aturaram. Durante todos esses vídeos que eu fiz. E prometendo que eu tenho um. Muitas coisas interessantes para vocês por aí pela frente, incluindo o final das minhas mini-aulas, claro? Claro, né? Então, um abraço para vocês todos, obrigados por me aturarem nesse mini-vídeo de agradecimento a todos vocês, não só o povo da resistência científica, né? a minha família dentro da internet e dentro da, da plataforma do YouTube, a minha rede, e também a todos aqueles inscritos, os que caem de paraquedas, aqueles que vêm assinar o canal, que eu só vejo gente assinando o canal aqui, eu agradeço muito a vocês por isso, ao povo que comenta, ao pessoal que comenta, que deixa comentários, que debatem, vocês são muito importantes, muito importantes mesmo, acreditem nisso. E mais uma vez obrigado, Feliz Natal a todos e tchau, tchau. You're back to all right. <laughs> I'm going to go to the last I'm going to go to the last to